É, meus amigos, o que parecia um dia tranquilo, sossegado e muito calmo aí, ó. Acabou de se tornar um dia meio que bombástico pra galera que é fã de Mortal Kombat, pois. Finalmente. Foi confirmado a vinda de um novo filme de Mortal Kombat, cara. E a gente vai comentar sobre isso daqui, mostrar tudo o que aconteceu pra vocês, o que eles trouxeram de informações e muito mais. E eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios, o roteirista, demitido aqui. Exatamente, cara. Porque, assim, foi notícia boa ou ruim para muitos fãs de Mortal Kombat, mas com certeza foi uma notícia muito ruim pro escritor do primeiro, viu? Vocês vão entender. Daqui a pouco. Do que a gente tá falando. Então já deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra é do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, Alan, sem mais delongas, começar a discutir aqui. Estamos aí nesta quarta-feira muito tranquila, onde do nada eles anunciam, né? O Deadline postou uma notícia falando que o Mortal Kombat 2, o novo filme aí da franquia, está sim em desenvolvimento, só que não está trazendo de volta o nosso querido escritor. Greg Russo, que foi o cara que fez o roteiro do primeiro filme. Ou seja, o garoto foi demitido. Eu tava até comentando com Alan off enquanto Todd Garner tava lá no mês de dezembro fazendo aqueles teases, pô, tem novidade em 2022 pra vocês e tal, o Stan também entrou nessa onda aí. A gente achou muito estranho o Greg Russo tá calado, entendeu? Porque ele tava responsável ali também por participar e tudo. O Simon McCoy, que é o diretor, é outro, que tá muito quietinho no canto dele, tá falando nada até agora e eles não mencionaram nada acerca do Simon McCoy. A única coisa que eles fizeram nesse anúncio do Mortal Kombat até agora, do novo filme. É confirmar o novo escritor, que é o Jeremy Slater, entendeu? E a gente puxou um perfil do cara aqui para poder trazer algumas informações para vocês. Mas antes, Alanios, vamos mostrar para essa galerinha aqui o que que tá acontecendo. Estamos seguindo o perfil do nosso querido Todd Garner. Safado que fica fazendo os teas aí pra gente, deixando a gente, né, pô, imaginando quanto que vem, quanto que não vem. E temos aqui, mano, Todd Garner hoje, duas horas atrás, colocando, ó. Bom dia a todos, espero que este dia seja ótimo. Beleza, safado já sabia o que viria. E aí quando o Deadline postou a notícia falando sobre o, a produção do Mortal Kombat 2 e tudo, ele veio no Twitter E postou isso aqui, eles Esse número 2 Pegando fogo aqui e tal E simplesmente isto E aí um pouco mais pra cima Ele coloca aqui, ó New line Moving forward, né? Tipo, tá seguindo adiante Com uma sequência de Mortal Kombat E eles falam aqui Que o Jeremy Slater Que é o escritor do Moon Knight Que é aquele seriado Que eles anunciaram recentemente Aí do Cavaleiro da Lua Que mais parece um noob Cybert, Ele vai ser o cara responsável Por escrever o novo filme Do Mortal Kombat Aí vem o Todd Garner aqui pimpão esse sorrisão não nada tipo assim eu, eu sabia eu enganei todos vocês no mês de dezembro se bem que ele não enganou porque ele falou que a gente teria novidade em janeiro ele tinha comentado a respeito disso e tal então, realmente, nós tivemos. Aí ele tá aqui com o número 2 e tchau, pô. Aí ele colocou esse texto aqui, né, Alanis, falando... Amo minha família de Mortal Kombat. Obrigado por serem pacientes. Estamos trabalhando duro para garantir que valeu a pena a espera. E aí, deixa eu só conferir se teve mais alguma coisa. I can't follow you now. Aí, ó, ele tá... <risos> Sacana, mano. Ele comentou que agora ele pode seguir o Jeremy Slater, já que foi oficialmente anunciado que o cara tá escrevendo o novo filme do Mortal antes, ele não podia pra não dar dica, né? Já ah, segue ele também, já. Já vou seguir ele também, mano. Jeremy Slater, você tá na mira do Meia Lua, fi. Você faz bosta pra você ver. E é isso aí, né, Alanis? Ó, a Jessica McNamee veio aqui, ó, que é a Sônia do primeiro filme do Mortal. Mortal Kombat 2.0, baby. Max Huang Kung Lao, já postou aqui também, retweetou. Então... É isso, né, galera? Está acontecendo e nós teremos sim, né, Alanis? Um, um novo filme do Mortal Kombat no horizonte. E o que você tem a dizer, meu amigo, sobre isso aí, sobre a troca de escritor e tudo mais? Dê-nos dê a sua opinião aí a respeito disso. O que eu tenho a dizer é que o gif que o Queen se compartilhou é sensacional. É né? <risos> Na moral, a arte do 2 sugere algumas coisas ali Mas eu não, não vou arriscar muito pra esse lado agora Vou esperar um, um pouco mais ali para ter algumas conclusões fortes ali No entanto, a gente comentou diversas vezes Primeiro Mortal Kombat, o grande problema dele foi o roteiro O roteiro foi um grande problema Porque quanto mais você começa a pensar a respeito de algumas coisas que aconteceram na história Mais você começa a, a entender que faltou informação ali né? para muita coisa, né? Né? e algumas decisões não, não fazem sentido né? dentro do que aconteceu ali. Por exemplo, o Lao tá ali para morrer na mão do Shang e o Kouliang, em vez de tentar ajudar com o Liu Kang, impede o Liu Kang de ajudar, quer dizer, nada a ver. E aí, de repente, do nada... Né? Ele vai lá e tem uma crise de personalidade E se torna o salvador da pátria O cara que manja nos planejamentos Pra resolver todos os problemas né? Então assim, é um shift de personalidade De uma hora pra outra que não tem sentido Nenhum ali E não tava no torneio, então o Raiden poderia interferir é, Sabendo dessas paradas a gente já começa a, a gente vê os problemas que tinha ali no roteiro né? E o um outro problema foi de edição Que a gente comentou, né? mas o de edição É um problema menor se comparado com o do roteiro né? Isso pode dar um respiro legal pro filme Porque assim vai ser uma outra visão. Esse cara, ele pode realmente arrumar muita coisa. Pro lado do Cole Yang não vai ter como, mano. O cara tá ali. A não ser que, como eu tava pensando em off aqui, ele dê menos espaço para o Cole Yang no próximo filme e foque nos personagens de Mortal Kombat, que é o que nós queremos ver. Ele pode sim fazer essa mudança. Isso tem como acontecer. Talvez uma eventual morte do Cole Yang, embora eu ache um pouco provável aí. E a marca do dragão, Alanios? Isso é facilmente esquecível, velho. Se eles quiserem deixar isso ali pro lado e não falar mais nisso, de boa. Isso aí dá tranquilo pra eles poderem fazer. O lado do Koliang é meio complicado porque ele foi um personagem central no primeiro filme Então tem certas coisas ali Que eles fizeram no primeiro que eles conseguem arrumar. Algumas vão ser meio complicadas, como o Koliang, o próprio Kung Lao que já morreu, entendeu? Vai ser difícil eles trazerem ele de volta como humano, eles podem trazê-lo como espectro alguma coisa do gênero, ajudando o lado aí dos vilões e tal. Só nos resta esperar mesmo poder saber mais informações e ver o que, que vai acontecer. E além disso, Alanios, nós trouxemos aqui pra galera, pra poder mostrar aqui, um perfil do Jeremy Slater aqui no IMDB pra poder mostrar pra vocês alguns trabalhos que ele fez. O perfil dele é bem dividido, porque se a gente for descer aqui, depois a gente fala das coisas boas. Temos aqui Death Note, que você sabe muito bem, que é aquela adaptação mega horrorosa, horrível, escrota, bostona e tal que eles lançaram na Netflix. Assim, esculacharam mesmo Alanis, é mega fã de Death Note, tá aqui pra não me deixar mentir que o negócio é uma porcaria. Uhum. E aí nós temos também Quarteto Fantástico, que foi aquela nova versão que a galera não gostou de modo algum, cara. eu não cheguei a assistir, mas do tanto que a galera falou mal desse filme do Quarteto Fantástico aqui, eu acabei não assistindo. Mas, mas, pra poder equilibrar a balança aí, ó, pra galera... Era não começar tipo, poxa, lá vem outra porcaria do Mortal Kombat e tal Calma, porque o cara teve coisas boas também no seu currículo Ele lançou esse Exorcista aqui, uma série de TV Que ganhou nota 8 de 10 no IMDB, a gente tava olhando, entendeu? Eu não assisti, mas pelo que a gente tá vendo aqui o negócio é bom E o Umbrella Academy, que é uma série assim, que pelo menos que eu vejo nas redes sociais é extremamente elogiada e também tem a mão do Jeremy Slater aí. E agora, essa série do Moon Knight, que foi anunciada recentemente aí, que tá na fase de pós-produção já, entendeu? Que é o noob Saibot da Marvel aí, eles estão copiando Mortal na caruda. Mentira, gente, eu sei que não, tá? Calma. Relaxa, é, é, é só brincadeira mesmo, é só uma analogia com Mortal. Então assim, né, Alanios, o cara tem trabalhos que foram uma porcaria, que podem deixar preocupado algumas pessoas aí, mas ele também tem trabalhos que convencem, né, brother? Assim, tem o Acme ali também, né, que, que a gente não sabe nada a respeito. O que eu penso é o seguinte, ó. Se ele fez o primeiro Quarteto Fantástico, foi uma bosta, mas a Marvel chamou ele pra fazer Moon Knight, Quer dizer que alguma coisa ele acertou no Quarteto Fantástico. Não, e outra coisa. A Marvel chamou esse cara pra poder fazer coisa lá. E a Marvel deve filtrar bem a galera que trabalha com ela por conta do status da, da empresa, né, mano? Exatamente. É qualidade Disney... E vocês sabem que dizem não brinquem em serviço Isso é uma coisa que deixa, dar uma aquecida No coração com relação a esse cara tá escrevendo Mortal, porque eu acho que o ponto fundamental Aí, a gente ver né, os pontos que ele Errou e tudo mais, a primeira coisa que a gente vai Perguntar é, de quem foi A decisão de fazer As alterações que estragaram As obras, por exemplo, vou falar daquele Que eu tenho propriedade, que é o Death Note O Shinigami lá, o Ryuk ele tá Sensacional, até frases do, do Anime tem nele, agora O grande problema ali que é o Kira a Missa Missa e tudo mais Que são personagens importantes pra história do Death Note Foram completamente alterados ali E aí que é o que fica tipo De quem foi essa decisão entende? Foi do roteirista ou foi da, da direção e da produção Porque é o que é né O cara escreve mas se o diretor veio e fala, não, eu quero um negócio diferente, muda isso aqui O cara tem que mudar Se pega no produtor ele fala, não, eu que tô pagando eu quero que seja diferente Tá bom, sabe, tem produtor que não deixa na mão do diretor Quer que a palavra seja dele Então tem muito isso que a gente leva em consideração ali E é por isso que a gente vê que o Umbrella Academy, Moon Knight e tal são séries que a gente... light é uma grande promessa, né? O Umbrella Academy e o Exorcista São séries que deram muito bem Então o que a gente tem que considerar é isso De quem foram as decisões que estragaram tudo E que as, os trabalhos mais recentes do cara ele acertou a mão É, mano, vamos ver quem vai ser o diretor Se vai ser o Simon McCoy mesmo Pelo silêncio do cara Eu não me surpreenderia se eles trocassem o diretor também Mas vamos esperar, galera, vamos esperar A gente não tá dizendo aqui que o filme vai ser uma maravilha Isso aqui a gente tá levantando expectativas Com base nas informações que a gente tem do Jeremy Slay Amava ter contratado o cara e tal, ele pode ir lá fazer um trabalho bostão com o Mortal Kombat 2 também. Existe essa possibilidade, querendo ou não, e depende muito também de investimento. Que os caras da Warner vão querer colocar ali pra poder fazer esse filme novamente. Mas eu acho que eles vão colocar mais, ainda mais que o Trek foi bem no HBO Max, o primeiro. Eles vão querer fazer um 2 foda para poder atrair ainda mais pessoas pro seu serviço de streaming. Mas é isso galera, comentem aqui embaixo agora o que, que vocês acharam de tudo isso daqui que a gente comentou. O que vocês acharam desse anúncio, o que vocês acharam dessa troca de escritor que vai trazer um impacto sim pra história. Vamos ver o que, que eles vão fazer, o que, que eles vão mudar aí nesse negócio. Eles vão conseguir consertar algumas das coisas ali que a gente não gostou. Deixa aqui embaixo